Estão mortos E eu entendi Que o mais importante é sobreviver Cresci num templo com a regra imposta Jamais sair ao anoitecer Porque tem demônios que devoram sua carne É errado, mas eu consegui só Foi Fui acolhido e treinado, discípulo do raio O maior caçador eu quero ser é, para Você é tão irritante, me diz o que faz aqui O que mais me dá raiva é ver que você só consegue fazer A única técnica que eu nunca aprendi Eu não suporto olhar pra você E com dores <risos> Repete isso na minha cara Me chamo de tapa-buraco dos luas superiores Olha só mais que surpresa Agora você tem coragem Usai o